Obrigado. Ó, acabei de criar um negão aqui, mano. Eu mané. criei o negão sombrar, também. Eu negão também. Cara, por isso não tem vantagem, mais. cara. Caralho, achei uma 12. vou entrar rapidão no servo. Eu que, primo? Entra rapidão no servo. Mano, na segunda. Pô, eu acho ó. demorado. Tá mata. Ah, A primeira eu... vez, pelo menos, foi demorado, agora tá de boa. Pô, vê que não do Marquesa foi até aqui rápido. A primeira vez que eu entrei demorou. Demorou a entrar, ficou 2 minutos, agora não, agora tá indo rápido. Porra, meu, vai demorar dez. É, realmente entrou rapidinho. Como é que sabe? eu jogo minha faquinha fora? Porque eu achei uma pistola. Será que é tu puxar o item pra fora do.. É isso aí mesmo. Ah, agora aí não tem bala. Não tem espaço é. pra bala. <risos> a pistola fora. Não tem mapa, não? Hum. Deixa eu apertar aqui pra né? ver. Tô achando que. Mano, tem dois caras aqui, tá me atirando. Aí eu consegui pegar. Cadê tu, Juninho? Ma... Ih, tem três, mano. Mano, eu sei lá, eu tô meio eu, perdido o aqui. O é que eu vou ser pra gente se achar? Como é que a gente tem... vai fazer pra se achar? Tem três caras aqui me não, cercando. Nada, então, Juninho, eu tô em Gork, Mano, junho. eu vou bater. Tá o mapa aí, eu tô em Mas aqui está correndo que nem um louco ali, os caras atirando, né? Mano, os caras atirando. É, é difícil um do maluco mano. conseguir acertar, velho. Isso é muito ruim. Mano, tem quatro agora. É, não tá. Fica voltando tá. e tal. Também tô assim. Tá mole. Cara, os caras... Os caras... Os uma clima que estão no topo e correndo. <risos> Morri. Morreu, caralho. Morreu, caralho. Morreu, caralho. Morreu, caralho, morreu rapidinho. Ai, caralho. Fodeu agora 20 minutos. Gorking, Gorking. É. Gorking. Ah, Achei tá. Bom. 20 minutos naquela cidade que eu tô morrendo. Ah, morto, não sabia dessa porra, não. Marquei esse respawn aqui agora que eu entendi. <risos> Faz sentido, mas é eu, eu, eu também o quitei foi, tem logo. Caralho, achei é granada, viado. Olô. Granada 12 pistolas. Isso, cara, se tudo tiver arma, puxa a granada e corre pra cima do cara. Eu, é, sou homem bom. Ainda boa gritando, ela lavou aqui, bar. Deixa eu ver quanto falta. Falta um minuto. É, amor. Estranho, mas o PVP é legal. PVP é legal. Tá cara, eu também tô. É mal utilizado, o cara tá falando. Porra, surto pra vocês pra você estar travando fodeu, velho. Não, é, não, é de, não é de. FPS não, velho. É ping. Mano, é tá. Atrapalha. Tá com a muito grande. Que isso, já tava como que você tá tremendo? Como é que bota? Abre o inventário no tab. Abre o inventário no tab e. Hum. Direito, o botão direito tem que ir pra outro arrasta direto Boa. de novo. Boa. Aí já tô com uma. tô com uma pistolinha. Tô bem dentro. na cidadezinha mesmo de golpe. Aqui dentro da Isso. cidade? Olha letileno. Isso, é que é. Criar... Não tem como criar clãs na né? sim pra ver nome? Pô, cara, cara, deve ter, velho. Senão que fudeu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na escada. ó. Peraí, pai. Ih, dá pra botar em terceira pessoa, velho Como é que Caralho? faz Caralho, aperta o scroll do mouse, Genin. Bota em terceira pessoa, não sabia não. Ih, fudeu. Achei que meu... era só a primeira. Meu scroll tá desativado. E Meu scroll tá, mouse ruim. tá ruim. Não, mas aí tu troca no coisa. Tá em Gork, Jinin? É, deve ser eu, velho Tem um de... cara aqui, mano. Tem um cara aqui. Ó, um oh, vou aqui. dar um tiro aqui, ó. É tu, é tu, é tu. Tô vindo, tô correndo aqui. é achei uma 12. Oi amor Não é que é, é, amor? Ah, os caras estão tá perguntando ali, alguém pra equipe? Mas como é que faz pra dar equipe? Oi amor, pera é aí rapidinho, tá? É amor Jogar, jogar pra fora Deve ter alguma Vai coisa, pro... deve estar tá cheio, velho É Tenta jogar, tenta jogar pra fora hum. É, deixa jogar pro fora, pô Aí, squad, tem que o squad, mas Agora como é que eu faço pra... Pra uhum. mandar grupo, velho É, Fê, aceita a você chegou aí. Chegou. Ai, aqui é um pistola, peguei pra tudo. Hum. Hum. Vai lá deitar então, um pouquinho que eu sou lá pra papo, beleza, É? Hum. é o que, amor? Vou fechar a transmissão. Joga o Gabriel aqui. Espera hum. É qual o certo vocês estão? É o 800? É esse mesmo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que que tem. Mais alguma coisa? Achei mais uma pistola aqui. Mano, eu tô achando várias coisas, mas não tem espaço pra botar. Juninho, me dá um tiro aqui no pé. Pra poder estender não Dá um tiro aqui no pé. Pera aí, rapidinho. Ah, aqui dá pra fazer mochila. Cadê tu? Cadê tu? Aí entra aqui ó. Tô entrando no. Tô entrando no Aham. Uhum. Precisa é que engorde. Engorde. Cara, é de longe pra caralho. Não tem como marcar, não? Cadê é a correia? Dá pra tu su, su, su, suicidar. Aperta a L e você bota suicídio. Que isso? Que isso? Barulho? Ah, tá dando um... Acho que dá pra eu ir correndo, tá dando Acho que cadê o suicidar aqui? Hum. Ih, não tem como su se suicidar agora não. 230 segundos. Ah, tem que chorar no chat. Que merda. Dá um tiro aqui no pé, gente. Cadê tu? Aqui, velho. Olha o nome aí. Pra convidar tem que soltar perto? Cavalo. É, não. caralho, tem Porra, sua porra não foi no pé não, viado. Foi, pô, claro que foi no pé. Porra, é, no pé. caralho, fiquei com 40 de vida. Ah, mirei no O boneco no pé, não pô. tem estamina não? Foda, você vai correndo sem parar. É, A gente sai correndo mesmo. Eu tô correndo só com uma faquinha na mão mesmo. Falei aquela claro, hora que eu tava alagado. Ai, caralho, Eita, dois caras ali, que dois caras ali, que dois que cara ali. Ai, meu Deus. Onde? Dois caras ali, vem pra cá. Tá vindo pra vou cá? Vou puxar dois, vou ficar esperando eles cá. virem, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Cara, ele tá tentando dar a volta, tá dando a volta aqui pelo outro lado da rua. Vem, vem, vem, nós dois tá de 12. Vem cá, vem cá, vem cá, vamos lá pra trás. Eita. Ai, meu Deus, Eita. quase que eu tomei. Eita. Eita. Cara, que leg dos infernos, velho. Tá alagadão mesmo. Caraca, tu consegue ver o teu pé, velho. Ah, vamos ficar aqui do lado do morrinho, aqui, ó, esperando ele vir. Ah, viado, bizarro quanto eu entrar na... no mar. O boneco não morreu. Vamos ficar aqui, aqui atrás da casa, aqui, ó. Caraca. Vou sacar eles. Olha esse lado aí que eu vou olhar o lado de cá, gente. Ó, tem um vindo aqui. ó. Tá chegando aqui, ele. Olha lá, lá, lá, tá o vindo. Encontra é pra tu andar devagar. Eita, me deu um tiro. Levanta a mão, Levanta a mão, toma, toma, toma. Tá tomando Mano tiro? É, é muito ruim mirar aqui. Muito ruim mirar. Vocês estão andando em negócio tá aí? Aham. Uhum. Toma, tomou, matei morreu um? Morreu. Matou outro? Boa. Matei, matei. Boa. Caralho, um tecão de 12, velho. <risos> Porra, cara, eu não sei se foi headshot, não, é que, tá aí, atirar, aí, não, cara, que eu tá dei tremendo. um. Tem na boca do maluco, eu dei. As mosquinha no corpo do cara. O bagulho. A abelha. Uhum, que eu matei também, tá? O outro tá aqui do lado já, cara. Ó, ah, maluco, tem uma submetralhadora aqui, ó. Agora com a bala que usa essa porra. 9x18 acho que tem munição ali no Ah, no... Aí tem... Ó, tiro. E tem 30 aqui. Não, eu, eu tô testando. Ah, beleza. Caralho, duas posições, um tem a cão, velho. Mochila, cara. Essa porra não tem mochila, não? Tem. Tem, tem que fazer ali, ó, no... na parte do craft. Porra, ele é pra isso que porra essa não. Deve ter carro que eu já tinha uns combustível de... Coisa de combustível. Ah, e tem outra pistola aqui, ó, velho. Esperar o pior, Primo chegar aqui, o Primo pega essa pistola aqui. Eu nem o pegaria a munição. Aí, 700 metros. pegarei a munição, Primo. Vou deixar aqui pra tu pegar. Pegar, chegar. Só não morrer antes daqui. Pô, PVP é gostosinho, velho. Dá tiro de joguinho aqui, é maneirinho. Achei corda, Juninho. Boa. Ah, cara, não tem espaço pra nada, cara. Não consigo pegar corda, não, velho. Vem aqui na casa que eu tô. Tem munição aqui também, mas eu não consigo pegar. Tem mochila nessa porta de jogo, não? Tem, mas tem que fazer. Eu. Olha, agora onde eu vou saber. onde As pessoas estão... No meio da rua, no meio da rua da Cidade de Górdia. No meio mesmo da rua. Eu tô aqui na rua aqui. Ué, tô te não. Eu, tô... eu vou correndo aqui, seguindo aqui. Na rua. Ai, conseguiu fazer mochila aqui. Vou ficar correndo com a pá na mão. é vocês vão saber. <risos> Cabelo só tem uma rua aqui nessa porra, não tô te vendo não. Ó. Oh. Vou mandar print aqui, então. Pra onde eu tô? É que a gente tá no mesmo serve? Eu tô entre no 800. Que porra é essa? Olha aí o print. Ah, não, tu tá longe ainda, porra. Nós estamos dentro da cidade mesmo. Onde é, dentro da cidade? Ah velho, vem correndo que tu vai achar a cidade, se tu continuar nessa estradinha aí. Caraca, tá parecendo um bandido, velho. Porra, tem que fazer uma mochila, tá velho. Tô parecendo um traficante. Tem safe zone, velho. Você, caralho, não entendi essa porra. Ó. Oh. Ah, Mas é que só tá mover pro inventário. Item... Coop bag... Terminente beacon... Ah, mas falando wipe tem que fazer o, o que toque, velho. Oba, o negócio pode ser pra achar o talão interno agora. Cara, o CTRL abaixa e o caralho aqui não dá a ver, eu tô com essa porra. tem um aqui cara aqui, tem um cara aqui. Que, que isso? Dá, ah, se... morreu. Juninho que te matou. É tu? É tu? Me deu tiro de 12? É tu? É só Porra, eu, caralho. Caralho, meu irmão tá falando de que tá cara. vindo a duas horas, o viado vai e atira, cara. <risos> caralho, mal, não. Tô tô tranquilo. Tranquilo. Eu estou aqui correndo quando eu falei, olha as casas aqui, do nada aparece o cara de 12. <risos> Foi peraí, mal, eu tava é. distraído. <risos> Que eu acho que eu... Quer uma pistolinha? Vou te dar uma pistolinha aqui. <risos> Vai curar o ferimento <risos> com a pistola. pode marcar que isso tá muito baixo. Desculpa, cara. Não vou melhorar. Ih, não consigo pegar. Cadê? Tá Oxe, porra. O inventário tá cheio. Que isso, é? isso eu não tenho porra nenhuma. Caramba. Ah, eu vi e bota pra correr sozinho, viu Ouviu gente? essa porra no chão Pegou a pistola? Peguei essa porra no chão Hein, o V bota pra correr sozinho, velho É mesmo Caralho é ruim, na moral, você tá bonitão, cara você quer a ganja do crioulo, cara É isso Cara, bagulho trocado, cara O, o C anda Ué? Não, o C abaixa e o Ctrl anda Nada a ver Padrão, eu troquei é... agora, é assim agora. e vou. Não, você sabe só agora tá carregado. Ah, tá sim, acho. Olha direita ali. Como é que meia doce tem skin, viado? Todo doce tem skin também, Nin? Não. Cara, tá de bala clava aí. O que é louco, Primão, hein? Oh, oh, oh. Ó, arsenal, pai. Achei um boné. Aí, ah, Primão, essa aqui, ó. Essa aqui é boa, primo. Essa aqui é boa, primo. Agora o pai tá chuloso com o boné. Fazer uma mochila, cara. Vamos pra a cidade agora, vamos pra cidade? cidade. Mas tem aquele safe pra guardar mesmo, cara. Tô com a minha patrulha, Saiu Vamos pra onde agora? Vamos correndo aqui pro lado da safe pra ver se a gente acha alguém pra gente tretar. Caralho, eu vou correr tudo de novo que eu corro. É, acabou de vir, né? Meu... <risos> Luteou esse ônibus, esse carrinho aqui? Eu olhei, mano. Tem porra não, vai ficar aí atrás, meu viado. Pera aí, rapidinho. pegando o um negócio aqui. Ah, o nome pelo menos aparece. Ah, o, o primo já tá convidado? Já tá no grupo? Tá, não tá? Já. Nossa. O primão só aparece os metros, não tem nome? Cara, vai me refrio sem abrir a lata Aí, bota no V aí, primão, deixa eu correndo sozinho Dá pra abrir até o mapa Eu não, não posso tomar um tiro senão, cara Tô longe pra caralho já de tu -me, espera -me. 250 metros tenho medo de ficar eu sozinho Juninho nem piroca da ideia, cara Viado tá um tempão primão falando que tá vindo e dá um tiro Caralho, moleque fumado Ih, pode segurar o alt aí e olhar pra trás Igual no... Ih caralho, é mesmo, sabia dessa não, velho? Vou testar agora aqui pra ver. Mano, tá muito leve. Vou esperar o crioulo game, meu irmão. 300 metros. <risos> Tem como deitar? Não. É a pontezinha que eu morri aquela hora. Que tinha como deitar nessa porra? Que isso? Porra, de bicho aí? Tem é meu. Só faz barulho do bicho, cadê é o bicho? É. Esse jogo tá uma falsidade do caralho. Que é bot, cara? Tô vendo dois caras é. aqui. Em minha frente tá andando igual baixa Achei a água Como é que faz pra usar água? Eu achei a água aqui, cara. Não é água não mas aqui está longe né? Cole Cole olha o capacete aqui ah, essa IZH é uma 12, cara. É 12? Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Vou pegar pra ele. Uh, uh! Deixa a 12 como primária, velho. É. A outra aqui também não tem bala. Não... Vai nem adiantar deixar é Eu tô aqui. naquela cidade lá onde a gente se encontrou a primeira vez. Caralho, oh. ó. É uma 12. Doze... É... Parece um cano curto. Pequeno. É mesmo. Estamos tentando descer pra gente. Oh, meu irmão, aqui é a gangue do machado, você não tá ligado. Matei dois. Ô, louco. É bote essa porra. Ah, não engana já a arma, Vou pra casa. Novegão. Kill de fonte barra Tu chegou a tomar Eu tomei um, primo. Ah, com eu Dois de vida. Ah, foi. Tô com 59. Pô, mas difícil achar comigo, cara. Né, cara, eu até agora não achei nenhum. Opa, tira aí. Cuida, não, viado. <risos> Pô, tá uma tá. calozão. Que isso? Tá mesmo, viado. Tá muito garoto. Aquela caveirinha ali é o que, viado? É o último lugar que a gente morreu, será? Acho que é. aqui ah, quer lá, primo? Quer ir lá? <risos> Vamo lá, pra gente morrer pro cara de novo. Não, no juninho, Cara, como tá com a arma rápida? Tá Sei lá, véio. Tá no V aqui, deixa no V vai com Mas ela. eu também tá no V. É porque tu tá com a arma na mão, velho. A arma pesada demora mais, pô. Ou bota a pistola ou deixa só no, na mãozinha mesmo. Ó base aqui, vamos entrar nessa base aqui, velho. Se ele tivesse o mandava um bom dia, Toma então, que ele abrisse porta. <risos> <risos> Tropa de elite? <lich? risos> Cadê o baiano? Aham. Uhum. <risos> Ah, tudo fechado aqui? É cara, aí é. Como é que esse cara entra, cara? Porta? Eita, um buraco. Não dá pra entrar aqui, se não. Mano, como é que esse cara entra aqui, cara? Porra, que é isso, cara. Ah, é o portão aqui, ó. O portão é aqui, ó. Mas... Ai. Pô, não. Né? Ah, é. Não é que tem que isso, né? Tem é uma fechadura? Ô, oh, louco. É. Vamos tentar assim aí. Caralho, dá muito número, cara. Não tem como não. No rush é só quatro números, dá mais chance de tu plantar. Porra, não dá nem pra quebrar essa aí, dá? Ah, não sei. Tenta dar um tiro aí. ou dar dá facada? Tenta porra. É, acho que não quebra não. e pra foi o maluco que matou nós era daqui, cara. E aqui pertinho, cara, eu? É, é verdade. Tem um ainda. Morfim oh, cheio de mocho. Porra, nem tô lá no O já evaporou aí, Composição A posição, já. Cheio de mocha. É, os caras falam pra caralho nesse chat. Né? Vai colher um chat inteiro no geral mesmo? Né? Tem um barquinho lá na frente, cara. não tem comida água nesse jogo, não, cara. Não me amarraste em nenhum momento. Não sabe de que está jogando. CSGO. Que isso? Acho que é um Ele não pode nem me. Reportar cada meu nome. Um bando de coxus. <risos> Cala te <mãe. risos> Como é que é aquele show, cara? É... Mono, mono. <risos> Seria que, que é isso? Me você cagou todo eu. Oh, um no... de bobo. Isso mudeu. O caralho. Parilo. Ah, porra, <risos> Puta que devarilho Ronoso? O oh, no... que, que é ronoso? Olha o nome do cara, ronoso Ah tá Eu mandei aquela bola, meu Isso, é um trevoroso... O barco me levou até o forte quando a gente for nadando. Aham, uhum, foi até aqui pra não achar nada. Caralho. Tem nada aí. Que merda. O corpinho ainda tá lá, o nosso. Ui, quase deu um tiro. Tá. Do ar-drop. Aham. também. minha mochila deve tá lá. Não, os tudo. Mentira. Tem a mochila. Ué, cara. O que é ué, é ué. Cigarrete? Ai, cara, tem um bagulho aqui de olho. Tem um Aí, eu achei bebida agora, cara. 200 Caralho. mil anos depois. Que isso? Ah, tô catando uns um negócios que nem sei o que, que é. Tô só pegando, não tem nada mesmo. Achei a não, bebida sim. aqui agora. Tá vermelho já. Eu não tá 25 já. Caralho, oh, cara, tem nada aqui, cara. O negócio quando chegar aqui eu te matar e quitar. Vamos trocar um PVP entre nós e três? Vamos? Tá Concordo. <risos> oh. Ai meu Deus, que é isso? Foi tu, meu irmão? Caralho, velho, parece coisa do outro mato. lado. Achei colete, velho. Eu também tô de colete? Pelo amor de Deus, olha o tempo de 12. <risos> é, 12 é cabulosa. Vem, Juninho, eu quero atirar em tu, cara. Para de ficar rodando aí. Ah, não. Mata Uh, uhum. ah, tomei só dano. Puta merda. Cara, esse joguinho é meio chato. Gostei não. O PvP é legalzinho, mas. Hum. É o que, gente? Gostei não. O PVP até que eu achei legalzinho, mas o joguinho se é chato. Acho que não achei é algo muito agradável de se jogar não. Era mais fácil ter botado mais um pouquinho e comprado dois, cara. Bora. Ué, você tu não passou de 2 horas não? Dá pra de jogo? Se não, tu pede reembolso. Eu vou quitar logo, mas acho que não passou, não. Ok, se eu pedir reembolso. Caralho! <risos> Como é que eu vou aí. Acho que dá pra. Ter ok, de que de se eu pedir reembolso, o diamante tu volta, tu bota pra tu? Como é que pede reembolso? Ah, então, já? vou pedir reembolso. Como é que faz? <risos> é, tu vai no suporte. A lá, Porra, vamos despontar. Vai na xeia. Cara, aí que rodou outro. Bom, não maram. Ah, pera tu trocar para PVP. Veja, eu até que dei. Ela vai te matar. Matei primeiro que tei. Itside. Não era o que eu esperava. É. Yeah.